Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o produto chamado Fito Power Caps e eu vi muitas pessoas com dúvidas também, continuando com dúvidas, né? Acerca de qual que era a cor da cápsula, do produto original, é, como comprar, aonde conseguir o verdadeiro. Então, por isso eu vou gravar, resolvi gravar mais um vídeo para poder auxiliar e ajudar as pessoas, como eu falei no vídeo, eu adquiri o meu Power Caps para você estar também adquirindo o seu, eu vou deixar o site oficial do fabricante aqui abaixo na descrição desse vídeo, cuidado pessoal, se vocês estão pesquisando, se você chegou nesse vídeo aqui, é bem provável que você esteja pesquisando ou querendo saber mais sobre o Power Caps, e, e espero que esse vídeo te ajude, se no, no outro vídeo eu não conseguir tirar a sua dúvida ou a dúvida de algumas pessoas, que eu consiga tirar a sua dúvida nesse vídeo se você ficar com mais alguma dúvida, qual que é a recomendação que eu dou para você pessoal? Porque eu vi muitas pessoas comentando e falando, ah, quantas cápsulas tem que tomar, é aprovado pela Anvisa. No próprio site do fabricante, eles falam sobre tudo isso, eles respondem todas essas perguntas, eles tiram todas essas dúvidas. Então, para você saber mais sobre o Fito Power Caps, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo o site oficial onde eu consegui adquirir o meu produto, o Fito Power Caps, para você conseguir também adquirir o seu. Eu comprei três frascos do Fita Power Capsule. Chega nessa caixa aqui, ó, três para mim conseguir diminuir, né? Principalmente na parte da barriga. Que esses dias mesmo fui colocar uma calça social que eu usava entrava certinho. O, o o botão já não estava alcançando mais no buraco. Não conseguia fechar mais a calça e isso me preocupou bastante. E por isso eu pesquisei e procurei sobre um produto para me auxiliar na perca de peso, diminuir medidas e conseguir a vestir novamente as minhas roupas que estão novas para que eu possa estar emagrecendo. Eu conheci o Fitopower Caps através de um vídeo aqui também no YouTube de uma moça falando das, dos resultados que ela estava tendo pelo Fitopower Caps, pelo tratamento que ela estava realizando. Então, pessoal, esse Fitopower Caps aqui, ele é um emagrecedor, um suplemento que nos auxilia a emagrecer, a diminuir medidas, a... também tem aquelas pessoas que têm um metabolismo muito lento e não conseguem né, emagrecer de forma alguma com dietas, com restrições, com fazem de tudo e não conseguem. Este produto aqui, ele acelera o nosso metabolismo para que nós conseguimos eliminar e perder peso com mais rapidez. Então, olha, ele é excelente. Como eu falei no vídeo anterior, torna a falar nesse vídeo, tomem muito cuidado para você não comprar o FITO POWER CAPS falsificado. Por ele ser um produto aprovado pela Anvisa, ele ser regulamentado pela Anvisa, infelizmente, se você for pesquisar no Google, você vai ver Fitopower Cap sendo vendido em tantos outros sites no Mercado Livre mais barato do que no site do fabricante. Então, por quê? Porque não são os mesmos componentes, as cápsulas são totalmente diferentes. Muitos você vai ver com a tampinha verde, mas aí é claro que eles podem ver os vídeos que nós fazemos, de muitas pessoas alertando sobre isso, inclusive até o próprio fabricante está tentando inibir esse tipo de falsificação. Aí eles podem fazer para as pessoas piratear e enganar, é muito fácil. Então, tome muito cuidado para você não ser enganado e comprar o Caps falsificado que não vai trazer nenhum resultado Dado para você e o pior você vai jogar o seu dinheiro fora e vai colocar a sua saúde em risco então para isso não acontecer entra no site onde eu adquirir o meu fita power caps aí abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o site oficial do fabricante para você conseguir comprar o seu original para você não ter nenhum perigo você não vai jogar o seu dinheiro fora e você vai comprar um produto bom que vai auxiliar e ajudar você a diminuir peso então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui, ó. Vou tirar essa tampinha. Como vocês podem ver, ó, está lacradinha ainda, pessoal. Tirei a tampinha aqui, ó. Eu vou abrir e mostrar para você aqui para as pessoas que às vezes chegou nesse vídeo querendo saber qual é a cor aí abrir aqui do da cápsula do FitoPower Caps. A cápsula é assim, ó. Verde. Consegue ver, ó? Verde bem escuro. Se dias eu vi uma moça mostrando dela, só que ela comprou no Mercado Livre. Era um verde transparente e ela falou que os componentes, aquilo que estava dentro da, da cápsula, parecia farinha. Então, olha, tome é muito cuidado, pessoal, para você não estar comprando, porque eles utilizam do nome da marca e acaba vendendo um produto falsificado. O, -O Power Capsule. Esse aqui, ó, é um, duas cápsulas por dia... Esse aqui é o meu, deixa eu tampar aqui certinho. São duas cápsulas por dia e você vai conseguir aí eliminar e vai conseguir ter uma boa qualidade de vida e de saúde, principalmente. A nossa saúde ela merece, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo. E o Fitopower Caps ele auxilia e ajuda tudo isso, tá ok? Então, olha, eu fiz tudo isso aqui para poder mostrar para vocês que é um produto bom, eu indico, eu recomendo e com toda certeza vai te auxiliar e vai ajudar você aí na perca de peso. Só gravei esse vídeo para mostrar para vocês que o produto ele é real, que o original vai auxiliar e ajudar você a perder peso. A... Gravei para mostrar a cor das cápsulas e que pode tomar, que não faz nenhum risco para a sua saúde. O site está aí, oficial do fabricante, está, eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo para que você possa estar adquirindo sem nenhum perigo, sem nenhum risco e ter a garantia direta do fabricante, tá ok? Obrigado pela atenção pessoal, espero que eu tenha ajudado você, que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida, como eu falei, entra no site, porque lá eles tiram a maior parte das dúvidas que as pessoas têm. Espero que tenha gostado de mais vídeo, se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, com as suas amigas, e obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau!